Muitas pessoas me perguntam, filhão, será que o Canadá irá flexibilizar ainda mais a imigração? É, eu estive acompanhando né, esses processos aí durante... Tem 10 anos que eu acompanho os processos de ir para o Canadá, e cheguei ao Canadá em 2019, através de um programa flexível que eles criaram, que é o programa do Atlântico, onde até então dificilmente você via alguém sem curso superior, alguém, sem falar francês ou inglês, em alto nível, né? E tendo uma profissão em demanda lá, consegui aplicar para o visto de trabalho e já aplicar para residência permanente, inclusive, acabei de aplicar até para a minha cidadania canadense. É, então, é, muitas coisas foram acontecendo e estão acontecendo nesses últimos cinco anos aí, que mostram que o Canadá, ele está tentando, o máximo possível, flexibilizar os processos, é, facilitar, principalmente, tá? para as empresas canadenses conseguirem contratar pessoas estrangeiras. E no vídeo de hoje, vou mostrar para você mais uma sinalização que o governo canadense fez, né, para mostrar que sim, as coisas estão cada vez mais simples. Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal criado para ensinar... Ah, os caminhos que te levam ao Canadá. Ah, somente nos últimos 14 meses recebemos mais de 340 directs ah, ou mensagens de alguém falando, sobe a música, filhão, job offer na mão. Sem contar que recebemos mais de 300 famílias em 2022 é, lá na nossa Moncton. Tá? Então as coisas estão acontecendo, a brasileirada não para de chegar. E uma outra boa notícia é que eu vi é, recentemente é que o governo canadense ele acaba de dar uma flexibilizada ah, proporcionando algumas empresas né, que consigam contratar estrangeiros sem LMIA. Eu vou compartilhar com você a tela aqui rapidinho, esse vídeo vai ser curto, tá? É só para vocês realmente terem ciência do que está acontecendo no Canadá. A Lulemun é uma grande é, loja, digamos assim, tipo varejista lá, tá? E eles foram reconhecidos como um projeto de investimento é, pelo governo de British Columbia e pelo governo federal. Então, essa loja aqui, ó, você vai ver é, muitas lojas dessa no Canadá quando você chegar a Lulemun. Anota esse nome, aí, vocês podem pesquisar na internet. E a partir de agora, eles irão poder contratar é, trabalhadores altamente qualificados é, sem precisar de ter uma LMAE. A gente sabe que a LMAE é um processo burocrático, né? As empresas elas têm que provar para o governo. É verdade, ela tem assim, que provar para o Ministério, tipo o Ministério do Trabalho, que ela não consegue encontrar aqueles profissionais que ela precisa, e quando ela consegue provar isso, ela consegue autorização mediante um pagamento, 700 a 1.500 dólares que a empresa paga pela LMAA, para poderem ter autorização de contratar um trabalhador estrangeiro. E essa medida, em é, BC para Lulamum, abre um precedente agora, né? E a gente acredita, não, não é nada certo, é lógico, é coisa da cabeça da gente nesse caso, mas a gente acredita que isso pode ajudar outras empresas também a conseguirem autorização do governo, desde que elas tenham um investimento programado que vai gerar riqueza, vai gerar mais é, oportunidade para a província, de conseguirem contratar estrangeiros também sem LMA. Aqui mesmo, nessa matéria, eu vou deixar o link aqui do SIC News para vocês verem, tá? Eles falam que. Essa outra empresa aqui, ó, Microsoft Canada Excellence Center, foi uma outra empresa também que foi avaliada né, e considerada como sendo um projeto significante de investimento. Então, eles também poderão contratar trainees né, internacionais para poderem é, participar do crescimento da empresa. Aí. Uh, outras coisas também bem parecidas, né, lá no Quebec, as, a província do Quebec liberou uma LMA facilitada é, vou compartilhar também o link com você aqui, para você dar uma olhadinha, eles até liberaram recentemente a nova lista dessas empresas, a nova lista das profissões que podem é, solicitar essa, essa LMIA facilitada. tá? mostrar aqui, o aqui, Quebec listou a lista dos trabalhos elegíveis para as LMIA simplificadas. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. né? Uh, inclusive, eu vou deixar aqui no finalzinho agora, eu fiz um outro vídeo falando sobre uma feira que está tendo no Quebec agora para brasileiros. Eles estão é, recrutando brasileiros especificamente. Então, se você não assistiu esse vídeo, assista agora aqui no final e faça a sua inscrição nesse mês de março. E as entrevistas serão no mês de abril. Pode ser a sua grande chance de morar lá no Canadá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.